Importante que o pessoal esteja aqui junto com vocês e com a esquerda nesse momento, para dizer que nesse momento quem defende a democracia tem que estar tá em praça pública lutando contra o impeachment. E é isso que faz a praça pública estar lotada: é a defesa da democracia, juntando a capacidade de quem concorda, quem faz força. dentro ou fora do governo porque temos uma pauta e é essa pauta que nos traz para a praça pública para garantir que a saída da crise, política econômica é reafirmar uma agenda de esquerda é dizer que a gente vai estar tá na praça pública hoje A democratização dos meios de comunicação e essa é uma pauta fundamental para qualquer governo de esquerda não há é democracia política sem democracia nos meios de comunicação a comunicação é um direito da população, não é um negócio não é um negócio e mais não queremos o ajuste fiscal não queremos e é importante que junto com os companheiros de todos os partidos que aqui estão nesse palanque a gente defenda a democracia. A gente diga que nesse momento o impeachment está previsto sim na Constituição. Mas o que não está previsto é que sem crime de responsabilidade, alguém possa ser retirado do poder por impeachment. E isso é E mais uma vez, a população está vindo para dizer que nunca aceitamos o golpe do passado e que não vamos aceitar um golpe no presente. A ditadura civil e militar, que ceifou tantas vidas, foi derrotada com luta política nas praças públicas. E em nome da memória desses companheiros, em nome de tanto sangue, de gente sumida, sumindo assim para nunca mais, é que a gente está lotando essa para defender qualquer governo, mas para disputar uma agenda de esquerda e para dizer que a democracia é o que nos une para praça pública. A luta pela democracia é uma conquista da sociedade e ela não será tirada de nós por uma quadrilha que nesse momento se estabelece no Congresso Nacional. Para ter golpe hoje, não precisa ter tanque na rua. Basta ter um meio de comunicação como temos e basta ter um judiciário. Parte desse judiciário, que promotor não sabe a diferença de promotor e juiz, e mais do que isso, torna o legítimo que não tem legitimidade. Essa é a raiz do golpe que está sendo colocado. Nós vamos disputar a democracia em praça pública. A resposta está dada, a saída é pela esquerda. É isso que definem os movimentos. Tem todo o pessoal do samba, e a voz do Rio sempre foi a voz do samba. E o samba está dizendo, Tereza Cristina, que não vai ter golpe. Não vai ter golpe Não, não. vai ter golpe luta. Parabéns, companheiros Vai ter golpe E vai ter luta Não vai ter golpe luta. Não, vai ter luta Não vai ter golpe Nós sabemos Nós sabemos que a democracia brasileira ainda é muito frágil nós sabemos que o Estado brasileiro ainda é muito violento principalmente com a juventude pobre e negra que sofre um genocídio no Brasil de hoje. Nós sabemos que temos muita luta para tornar esse Estado democrático mas o pouco que conquistamos juntos não será tirado de nós. Eduardo Cunha e sua tropa são poucos, são pequenos e não têm dignidade para governar esse país. Serão derrotados nas ruas e nas praças públicas Parabéns a cada uma A cada um Essa praça é espaço de disputa É espaço de sonho É espaço de utopia. É aqui que a gente vai ganhar a democracia Parabéns a todas e todos tem, tem, tem.